Bom dia a todos, meu nome é Jennifer Luz e estou aqui hoje para apresentar os resultados iniciais do nosso trabalho de iniciação científica, denominado Formation of a Cooperation Network em Mato Grosso on Machine Learning and Image Analysis, Diagnosis of COVID-19 in X-ray Image. A pesquisa vem sendo desenvolvida pelo grupo de pesquisa PIXEL da UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, e o projeto também é composto pelo discente Sênior Araújo e pelos professores Juvenal Neto, Caio Abreu e Carlos Go. Nosso projeto foca no desenvolvimento de um sistema para diagnóstico de Covid-19 em exames pulmonares de raio-x com auxílio de técnicas de machine learning. As imagens que nós utilizamos já são validadas pela comunidade e estão disponíveis na plataforma Kaggle, que é uma plataforma aberta do Google e reconhecida por cientistas. Para classificadores, nós utilizamos o SVM, né, a máquina de suporte, ou SVM, que é como eu vou me referir aqui, e o método matemático de ali que é o GLCM para extração de características. Aqui nós temos um exemplo de como, como são as imagens que nós utilizamos para a pesquisa. Utilizando esse raio-x aliado ao aprendizado de máquina, nós obtivemos um percentual de acerto de 82,5% no diagnóstico de Covid-19, em média. Aqui nós temos, ó, podemos ver que na utilização das métricas clássicas de avaliação e performance, como precisão, recall e F1 score, todas se mantiveram acima de 80%, tanto em pulmão saudável, quanto no pulmão apresentando a pneumonia característica da Covid. Utilizamos também o kernel RBF no classificador. Para a instalação de características, nós temos aqui um exemplo de como que é a separação de classes através da aplicação do RBF em vários gradientes de cinza, né? vários tons de cinza. Isso por fim se torna uma tabela de imagens em níveis de cinza que se torna a matriz de concorrência que é calculada ali pela, pelo modelo matemático de Haralik, perdão, GLCM. Essas são as referências que também foram utilizadas no nosso artigo, que ainda está em, em construção, né? o nosso trabalho ainda está em desenvolvimento. Mais referências. E é isso. Muito obrigada dúvida, à tua à disposição. Os meus contatos, o contato do Grupo Pixel, agradecimento, muito obrigada.